Bem-vindos ao onde, quando e como eu quiser. Uhum. meu nome é Maria boninho e eu estou muito bem acompanhada pela Maria Minjai, Exato. que se calhar as pessoas conhecem-te melhor por Mary. Exatamente. Mariama, fala-me de ti, quem és tu? Eu não sei quem que sou. <risos> Olha, sei lá, eu acho que as pessoas conhecem-me mais pelo Afro quando me perguntam quem tu és, sei lá, eu sou tantas coisas que vocês não sabem, só vêm pelo perfil e criei esta persona Afro Mary para poder falar não só da comunidade negra, na verdade começou assim, Sim. eu fazia entrevistas como estas uh, com a comunidade uh, negra porque eu achava que havia tantas pessoas tão fantásticas e não tinham visibilidade nenhuma. E achava, meu, é super básico fazer entrevistas, como é que não havia ninguém a fazer isto, eu comecei a fazer isso. Também comecei a falar de protagonistas negros, de representatividade que eu não tive, de referências uhum. que eu não tive. Basicamente, tudo aquilo que eu não tive, eu comecei a fazer na minha plataforma. E eu costumo dizer que até o Afromerry foi, se as pessoas seguirem desde o início, conseguem ver que foi um processo de maturação porque era muito diferente ao início, o que eu falava, depois fui maturando as ideias, o que eu sentia, as experiências que eu... Que eu principalmente as experiências, eu, era muito difícil para mim porque falar das. delas. E, e tive que passar ali uma fase, ok, a fazer muita terapia também, normalizem a terapia, por favor, normalizem, uh, mas para para eu conseguir estar aqui, como eu estou contigo a falar abertamente das minhas experiências, sem aquela dor e o massacre que Sim. é, de passar uh, esse preconceito, essas discriminações, uhum. e na altura era tudo muito frágil e eu tinha muito medo de me expor e ser vulnerável e tal, mas uh, agora olho para trás e foi essa vulnerabilidade que me fez ser afroméria que sou agora e que Sim. as pessoas de alguma forma respeitam e sentem que, que eu tenho alguma autoridade na... na <risos> eu, eu acho super piada, eu só sou uma miúda que quis começar a falar destes temas e de repente começou a acontecer montes de coisas, sabes, uhum. mais qual que eu sonhei para o Afromary, estás a ver? Então é incrível, não é? Estão a aparecer assim montes de oportunidades. Claro, respeitando toda a gente que veio antes, uh, sabes? Há muita gente que fez o caminho antes também para eu estar aqui. Okay. E eu também estou a abrir caminho para todas as outras pessoas que vêm e acho que, que isso é isso que é essencial. Porque no fundo o Afromary serve também para dar a outras pessoas mais novas do que tu uma representatividade que tu não sentiste quando eras criança. Exato, exato. E diz-me, uh, como é que foi o teu processo, uh, começando aqui por um, um primeiro pilar que é a educação, uhum. como é que foi o teu processo nas escolas? Tu cresceste em Mangualte? Viseu, e depois hum. passaste para Coimbra, onde estudaste a Engenharia Ambiental. Sabes tudo sobre mim? Uau! a internet é uma coisa <risos> é, espetacular. É toda a informação sobre mim. Exato. Mas eu agradeço, às vezes, essa, essa, essa busca, porque às vezes as pessoas não ou só conhecem as últimas coisas que eu fiz Sim. e eu fogo foi um percurso tão grande e só me estás a falar disto. Mas eu cresci em Mangualdo e obviamente em Mangualde não havia a, a representatividade que há aqui em Lisboa, não é? Esta multiplicidade de, de etnias, de, de, de várias nacionalidades. Então para mim sempre foi super difícil, ok, onde é que há pessoas como eu? Não é Porque quando és criança começas a, a questionar, não, é? não há pessoas como eu, só é a tua família. Eu ia muitas vezes ao Porto porque aí tinha sim família, mas ia vendo pontualmente, não era como se estivesse presente na minha vida. Então estas situações iam-se passando, discriminação e tudo, mas ok, não tenho ninguém para falar sim. realmente sobre isto. Uh, ok, os meus amigos são brancos, eu, eu gosto muito deles, mas eu estou a falar, eles... Há não, que eles não sabendo, percebem. Não, e, e muito mais quando nós éramos crianças, não sim. queríamos saber sequer. Sim. Ok, está bem, vá, deixa-te isso, ignora e tal, mas a verdade é que as palavras têm peso. E dói uhum. e principalmente quando somos crianças, bate-nos muito, não é? Nós internalizamos, não é? E hum, eu acho que isso também mudou muito a minha forma de ver o mundo estás a ver, já, já não consegui ver o mundo de uma forma tão inocente, uhum. já não consegui ser aquela criança, só criança, fui Sim. muito adulta logo desde criança, uhum. porque comecei a perceber as coisas que as pessoas me faziam, a forma como falavam era diferente das outras pessoas e, e eu tornei-me muito observadora, ok, mas porquê é que me estão a tratar assim? É só mesmo por causa da minha cor, eu ficava em criança e ficava, meu isto é tão estúpido, até hoje é estúpido, estúpido é? até hoje é estúpido, não é? Mas como criança teres pais de de amigos teus dizer ah, tu não entras aqui em casa, os pretos não entram aqui em casa, brincas à porta isso é chocante é uma violência yeah. gigante, Para não uma é? é uma criança, não é? e uh, eu tinha aqui oito anos só que eu nunca contava aos meus pais porque estás a ver, mãe negra, africana ia lá fazer contas, tipo como assim falaste com a minha filha assim? <risos> então eu não contava nada e os meus pais, não é? imigrantes uh, o foco deles era trabalhar Dar-nos comida. Dar-te uma boa vida. E dar-me uma boa vida, não é? Que, que, que agora consigo ter. Completamente diferente e agradeço por eles terem feito isso. E o foco deles era diferente, eu não queria pôr esse peso também olha, E passou-se isto e isto. Não querias sobrecarregá-los. Mas contei, contei, contei quando eu fiz para 18, 19. Eu sim, então vou-vos contar sobre a minha vida, partes que vocês não sabem. Estive assim no jantar Vamos de. Natal. confrontar. Exatamente, e olha, passou-se isto e isto e aquilo. Mas assim numa conversa de família, de, de falarmos de, de, dessas opções e também havia muitas coisas que eu via os meus pais passar. Ah, sim. Então já era doloroso também vê-los passar por isso. E falámos abertamente sobre isso e eu disse, olha, passava-se isto, isto e aquilo, por isso é que eu não gosto de estar aqui, quero sair daqui, e eu sempre implorava a eles, Pá, vamos sair daqui porque Mangualdo, por favor. Era, era assim, muito desesperado até e eu já sabia que eu não me sentia ali, não me pertencia ali porque as pessoas constantemente faziam-me uh, sentir que eu não pertencia, não é? Então, ficas sempre ali, ok, não tens raízes ali, não é? Estás sempre... Uh... Ficas na defensiva. Sim. E sentes que o, a tua educação, o sistema educativo português te preparou corretamente para o mundo que existe agora? Ah, oh, claro que não, não é? Mas, eu <risos> eu adoro ninguém... como toda a gente diz logo, claro que claro não. Claro que não, mas não é? Porquê? Claro, ah, eu, eu acho que, por exemplo, eu acho que nas escolas devia haver este, esta, estes debates uh, cívicos, não é? As crianças desde pequenas perceberem esta, estas coisas, este, estes movimentos sociais, não, não chegarem depois a uma idade que vão ter que ser confrontadas com um monte de informações, uhum. ou influenciadas pelos pais, ou pelo contexto onde vivem, e, e se tivessem já um espírito crítico criado desde criança, podiam pensar independentemente e perceber ok, isto é parvo, não é? Uhum. Mas tu já vês estas gerações, agora mesmo alguém ser gay, eles dizem... Oh. Ok, é gay, tipo. E eu, estás a ver? Eu já acho isso fantástico. Sim. Já está a ser uma evolução muito grande para a minha geração, que ainda é mais. Eu tenho, sou mais velha que tu. Sim. Então estás a perceber? E na altura parece que algumas coisas eram sempre tabu. Ninguém falava, toda a gente sabia, mas ninguém podia falar. E até depois percebes isso culturalmente, não é que, que ok. Portugal recebe bem as pessoas e tal e coisa mas é um bocado conservador, tem o seu conservadorismo em várias, em várias situações e parece que há, há este sistema educativo que tem que ser assim um bocado com palas para toda a gente e tu se pensas um bocadinho diferente ou se tentas ser um bocadinho diferente uh, ok, tu não és um aluno, uh, eu, eu para mim, por exemplo, eu sinto que a universidade e mesmo todo o sistema para mim não era, não era um bom sistema, baseado em notas e depois fazia-te sentir-se tu não tivesse determinada nota como se tu fosses burra, não sabes. Quando eu só descobri agora mais adulta que eu tenho este, ar, este lado criativo, muito criativo, que podia ter sido explorado de outra forma, se me deixassem de ser não o que eles querem, mas só deixarem de ser livremente. Isso é uma das coisas que achas que o sistema educativo podia trabalhar? Um, sim, um sim. Sentido Na crítico. criatividade, no pensamento crítico. Começámos a falar com as crianças, não só como se elas fossem bebezinhas, mas, uh, ok, isto acontece, por isso é que não podes tratar o coleguinha assim, uhum. não é? Mas uh, as Eu não sei como é que tu eras, mas eu perguntava muito o porquê. Sim. estava quando o meu pai me dava aquela resposta, porque sim. Não, não é porque sim! Eu quero perceber, sabes? Senão ficas aquela frustração. E depois começas a criar a tua própria narrativa na tua cabeça, sim. baseado nas informações, as poucas uhum. ou muitas que possas ter, dependendo do contexto que estás, e fazes uma narrativa e achas que o mundo é aquilo, mas se alguém tivesse explicado e sentado porque é que as coisas acontecem assim, porque é que um grupo é mais oprimido que outro, porque é que as pessoas têm uh, dificuldades uhum. em, em, em perceber-se pessoas fora do padrão Sim. não é acho que toda a gente seria muito mais um um aberta bocadinho. e tipo acho que não ia haver nada que fosse realmente super chocante mas isso pronto sei lá se calhar é uma utopia e eu é que penso assim mas eu vou criar os meus filhos para serem assim não é eu? livres aceitarem toda a gente tipo estimular cultura porque eu não percebo depois as pessoas viajam mas depois ao mesmo tempo criticam aquele tipo de cultura. Ou, ou seja, porquê é que viajas? É só para as fotos do Instagram? Ou é para beber a cultura? Eu, quando eu vou, eu gosto de viver a cultura do sítio onde estou, não é? Com julgamentos. Uh, sabes, nós temos uma maneira de fazer aqui as coisas, os outros têm. Sabes que, que às vezes sinto que aqui o ocidente tem uma arrogância de ocidente, de ah ok, uh, na África eles fazem isto, ou, ah, que, que não não sei o quê. Não, há uma forma de se fazer as coisas de acordo com o contexto onde eles estão. Aqui no ocidente nós vivemos de outra forma, mas porque é que estamos a julgar os outros? Porque é que a nossa maneira é que é a melhor maneira de viver, não é? E, e, e é isso, temos que diversificar a cultura, representatividade, por exemplo, uma televisão, hoje em 2021 não há um apresentador negro numa televisão portuguesa, explica-me porquê? Pois, eles arranjam -me mil, ah, tá, mas temos pessoal na equipa e o racismo que <risos> explica isso tudo, porquê que não há? Portanto, não é, essas oportunidades não são dadas a estas pessoas e consegues ver um monte de gente incompetente, mas tem o privilégio de ser branco, não é, ali na televisão, mas eu não posso ser, ah porque as pessoas não aceitam muito o teu perfil e tal, pronto, ah estas desculpas, eu já, já, já, já, já ouvi todas as desculpas em relação a isso, mas no final, projetos como o AfroLink <risos> e o teu projeto vai vem um bocadinho como uma resposta a essa desculpa do nós até queremos contratar mas não encontramos não encontramos, exato, eu acho que essa é a desculpa de quem não quer procurar ou fazer um esforço, não é? Uh, a Paula faz este faz uh, este jornal digital que conta as histórias das pessoas negras e é excelente por trás essa representatividade e pessoas que mesmo que não estejam dentro do contexto conseguem e, e conseguem uh, um, beber e inspirar-se em muitas histórias negras e ver que estas pessoas existem. O Nobuy, o que eu vou fazer é uma plataforma onde vou agregar negócios negros e assim as pessoas podem consumir de todos os negócios negros que existem porque as pessoas também acham ah, não há, não há empreendedores. Claro que há, só que nós não temos a visibilidade. Então, eu comecei a pensar, ok, uma pessoa é difícil ter a visibilidade e se eu juntasse toda a gente na mesma plataforma e dava visibilidade a todos uhum. e assim ao mesmo tempo estás a conhecer a marca X, estás a conhecer a marca Y e se calhar vais, vais querer conhecer aquele empreendedor, vais querer perceber o processo dele. Pronto, não vai ter vai ter isso, mas também vai ter serviço de marketing para quem, quem precisar, porque acho que na nossa comunidade também há algumas ferramentas e skills que são necessárias e um cartão de um cartão não vai que vai ser para, imagina, vais a um sítio uh, de, de um restaurante africano e tens algum tipo de desconto ou alguma coisa para uh, estimular esta economia circular dentro da nossa comunidade. Ter um incentivo dentro dos nossos aliados, parceiros e tudo. Portanto, eu acho que é importante também nós crescermos economicamente, mais do que só estamos a falar do racismo, da desigualdade, eu já estou mais focada nas soluções, eu sou mais de soluções, sabes? Eu sou essa pessoa. <risos> essa falta de visibilidade uh, que tu sentiste e que a Paula Cardoso também sentiu quando estava a criar o AfroLink, uh, pode estar relacionado com um apartheid digital? Ou com, uma, com, com, uma, com um silenciamento de vozes racializadas no digital? Sim, porque olha, imagina, se tu vis os jornais, quando é que nós aparecemos? Quando há um caso de violência? Quando há alguma coisa de... De, que vai provocar a comunidade em geral, mas sempre pela negativa. Nunca é uma contemplação positiva. Ou, ou raramente é. Vá, se calhar posso dizer assim, raramente é. Uh, mas, uh, e sabes, eu, eu percebi de uma, de uma coisa, eu antes... Uh, dos meus 18 até os meus 26, não havia esta informação e mesmo a internet não era o que era hoje para tu beberes de informação de várias fontes. E então a tua única fonte era o telejornal, Sim. ou o jornal que compravas. Então, até havia uma altura que eu comecei a questionar, será que as pessoas negras são mesmo violentas? Sabes que tu começas a... a, a, a internalizar Sim, a, a, a psicologia inversa que isto é, não é? Se tu não te foses informar sobre a tua própria história, não Ninguém é? te conta. Eles contam te distorcido, de uma forma distorcida, e tu começas a pensar, ok, eu não pertenço bem a este grupo, será? Eles são assim tão violentos, será que... Não é, mas tu começas a pensar, e antigamente não era esta, esta camada de informação que havia. Agora, se nós criarmos, como a Paula criou, um... um, um uma plataforma digital alternativa que pode contar a história na primeira pessoa tu consegues saber sobre ti se eu se estiver a fazer um que eu criei uma plataforma onde eu estou a falar sobre, sobre mim e sobre as minhas experiências em primeira pessoa tu, as pessoas vão se uh, conectar mais e eu também sei o que é que eu estou a falar sobre mim, não é? Uh, e eu acho que antes não havia espaço para falarmos de nós mas havia muito espaço para as pessoas falarem sobre nós okay. sabes? Sim e então ficávamos ali sempre, ok, somos invisíveis, eles também não sabem se calhar falar, eles não sabem articular, uh, mas sabemos, e estamos aqui a mostrar que sabemos e que esta geração vem com uma grande força, uh, tanto nas redes sociais como no mundo digital, e estamos a ocupar cada vez mais espaços. Já está a mudar. Eu também acho que sim, e ainda bem que isso está a acontecer, uh -huh. e também é por causa de pessoas como tu que isso está a acontecer. Ah, espero que sim. <risos> Agora, eu pergunto... Se quem continua a ter os códigos de acesso são, sobretudo, homens brancos, uhum. independentemente desta visibilidade, como, como é que se abrem portas quando quem ainda tem a chave continuam a ser as mesmas pessoas? Sim, eu acho que é pouco a pouco. E nós também temos que nos focar, ok, o homem branco, nós, nós referimos sempre isso nestas conversas raciais, mas também há pessoas que são aliadas. Eu não estou a desculpar, mas acho que há pessoas que são aliadas e é não. nessas pessoas aliadas que nós também devíamos uh, uh, nos aliar, perdão, para a redundância. Uh, mas devíamos nos juntar para começarmos a quebrar estas pequenas coisas e eu acho que algumas coisas já começam a acontecer Sim. nesse nível de parcerias, porque... Uh, as empresas, por exemplo, elas perceberam que não podem ser as empresas como eram antigamente, que elas ditavam aquilo e aquilo. Agora as empresas têm que ter valor, têm que estar associadas a uma comunidade, podem não ser politizadas, mas saber que há valor em apoiar a causa LGBT, a causa negra, todas as causas estás a perceber porque isso é que as pessoas agora compram, já não compram como antes, ou há uma causa de sustentabilidade, tem que haver algum valor por trás, estás a perceber? E as empresas estão-se a adaptar de alguma forma. Pode não ser uma intencionalidade verdadeira, mas ao mesmo tempo, acho que nós também podemos aproveitar, mesmo não sendo, para nos dar mais visibilidade e conseguirmos economicamente nos desenvolver como comunidade acho que temos que pensar também, é tipo jogar o jogo deles, não. ok, nós sabemos que se calhar vocês não estão a ser totalmente sinceros mas ao mesmo tempo se calhar se pudermos furar com os nossos projetos para ganhar mais visibilidade Isso era uma, uma das coisas que sempre é uma das dúvidas que eu tenho sempre que é se esta mobilização que nós vemos muitas vezes nas redes sociais uhum. e depois termos marcas a, a afirmarem-se nas redes sociais Aparece como... Agora as palavras mais repetidas deste ano. Isso pode provocar mudança real ou é só performativo? Eu acho que é isso que eu estava a dizer, é muito perfum... há muitas marcas que é performativo, mas elas têm que, sabes, têm que se adaptar a, às tendências atuais uh, que estão a acontecer e depois do George Floyd, meu, Acho que nenhuma marga quis dizer que não era diversa, inclusiva. Tudo isso desconfortável. A gente, sim, ficou, ficou assim um ambiente desconfortável, tipo, do género. Ok, assim as pessoas começaram a pedir a contabilidade, tipo, então a tua empresa só tem pessoas brancas, como é? Não pode ser, ou seja, teve que acontecer uma coisa tão trágica, tão horrível, e não é como se fosse a primeira vez que aconteceu aquilo, toda a gente já sabia que acontecia, por alguma razão aquilo marcou muito mais e criou um movimento mundial à volta disso, o que trouxe aqui algumas mudanças, assim, à força, uhum. também, mas muitas perfumativas, não é? Se tu não, não tinhas essa consciência antes, não é porque Jorge Floyd morreu, que tu vais ter logo a seguir. Algumas sim, se calhar algumas pessoas acho que ficaram mais abertas a discutir o tema, uhum. uh, mais abertas a ouvir e se calhar pensar, ok, se calhar eu estava errada sobre isto, se calhar há realmente um impacto na comunidade negra, se calhar, estás a perceber, mas há outras. Não querem saber, continuam a vida, tal. Mas as empresas, como têm uma imagem pública, fica bem, ou ficou bem, algumas se posicionarem dessa forma, mas depois na prática, se calhar já passou, já passou um ano e qualquer coisa, George Floyd, pronto, se calhar já se faz esquecendo um não é? Parece que, que a força das redes sociais que antes era muito sobre isso, parece que... Uff, é sempre o meu medo em relação às redes sociais, que é aquilo que é uma mobilização muito forte, uhum. mas é também muito instantânea e depois é, torna-se um passageira. Pedinho. Como é que nós, através das redes sociais, e como uhum. é que tu particularmente, através das redes sociais, tentas então criar um processo longo de mudança, uma coisa uhum. que seja sustentada? Sim, olha, eu, eu acho que este ano passou, por causa também disso do Jorge Fly, foi o ano que eu falei muito mais sobre o tema, porque eu antes falava mas pouco, eu, o que eu, eu queria foco era mesmo comunidade negra e valorização da comunidade empowerment mas eu percebi que muita gente queria mesmo discutir só que não havia espaços para discutir mas de uma forma, pá, sei lá, eu sinto que eu tento fazer os meus discursos de uma forma leve intuitiva e que toda a gente perceba, toda a gente de qualquer bolha social. Eu não queria, sabes, estar a usar, às vezes usamos muitas palavras racismo estrutural, sistémica, etc. Há pessoas que não sabem o que é, sabes? E, e claro, para nós é tipo, super normal porque estamos dentro do contexto, mas eu acho que também é preciso falar para as pessoas que não percebem nada. Sim. E eu acho que foi isso que, que o Avril Mary trouxe para muita gente e elas sentiram-se abertura para, mesmo que tivessem perspectivas uh, diferentes ou que não entendessem tão bem, uh, quisessem, ok, eu vou perguntar à Mary sobre esta situação ou as pessoas relatam situações que elas próprias foram racistas e dizem, ok, eu sei que eu não agi bem, mas como é que eu devia ter agido? Pá, isto quer dizer que tu já estás num ponto de desconstrução, sim. já estás num ponto acima do qual que estavas anteriormente e já te está a fazer pensar. Então a afromer é sempre esta, uh, o pensamento crítico, assim provocar um bocado as mentes. Uh, porque às vezes eu ponho a minha opinião, mas eu digo mesmo nos textos, eu não, não estou não a dizer sim. que estou certa. Uh, ou errada, eu quero é falar com vocês para perceber as vossas perspectivas. E é nesse sentido que nós também já tivemos sim. muitas conversas sim, sim. no Instagram: tipo, ok, ah, tô, eu sinto-me dúvida em relação a isto, não sei como é que, é que eu te sentia, porque às vezes eu também. Mas eu gosto de refletir sobre as coisas, Sim. Não, é não deixar as coisas só passar, e, mas pensar realmente sobre as coisas. Porque todos estes assuntos, afinal, são coisas complexas, Exato. portanto não, não é tudo preto no branco, no há várias pessoas que dizem. Exatamente, eu acho que é uma complexidade e às vezes eu acho que se criam extremismos, porque as pessoas querem tudo preto no branco, eu penso assim e é assim, e não, e eu não penso assim. E há muita gente que discorda da minha forma de fazer o offer da minha comunidade, por exemplo. estavam gostavam que tu tivesse um discurso mais combativo. Yeah, mas o que é, que é combativo? Não, não o que é que o combativo te leva? Exato, acham isso. Eu acho que é só a minha forma de ser, eu não sou, eu sou da paz, eu não sou, mas é verdade. <risos> e querem que eu esteja ali, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. E às vezes eu pergunto, então se querem alguém assim sejam vocês, porque é que vocês não estão nas redes? Okay. É porque é muito fácil ser treinador de bancada, não é? É muito fácil sempre ser... Ninguém sabe as horas que tu pões ali a estudar, a ler, não é? Não é só um, uma opinião no vazio, não é? Tem que uh, ouvir muito, ler muito, ver montes de coisas para ok, fazer depois ali um pensamento crítico e depois chegar ali à minha conclusão que às vezes pode ser certa, às vezes pode ser errada, mas não é isso, é vamos pensar todos. É a tua visão. É a minha visão. Até porque muitos dos teus posts, tu indicas fontes, Exato. existe de facto aqui uma pesquisa por trás, não uhum. é só uma partida de testemunhos, há, há um trabalho que é feito por trás. Exato. Uma das tuas últimas intervenções que eu vi foi no, no lançamento do, do, do livro do Diogo Faro e ah. o Daniel Oliveira tinha falado precisamente disto, a importância, uh, ele disse que se a esquerda parar de tentar construir maiorias sociais, então não se avança com movimento nenhum, seja um movimento antirracista, sim, sim, sim, seja um sim. movimento movimento LGBT para lado nenhum, portanto uhum. esta, esta tua vontade de ter uma postura menos combativa e mesmo a nível de design nos teus postos é tudo muito colorido, é. é muito uplifting, sim, vem sim. daí também? Sim, porque eu quero que mesmo que a minha informação seja para todos sabes e, e acabou por ser eu tenho visto isso porque é aquela se fizeres o rácio de pessoas negras, pessoas brancas, brasileiras, LGBT, eu tenho ali um bocado de tudo, estás a ver? Eu acho isso super fixe, não é? Porque ter construído uma plataforma que toda a gente se sinta não seja incluída. De Exato. Exato. Acaba por ser nisto só pelo tema, uh, mas eu quero começar a falar mais de outras coisas, de, de, nesta parte agora que eu vou começar de empreendedorismo, falar destas, destas dificuldades que nós temos também com uhum. pessoas negras e, e o empreendedorismo em geral, uh, mas eu acho que, que foi importante para mim desenvolver uma plataforma que toda a gente se sinta incluída. Uhum. Eu fui tão discriminada e tão posta de lado tantas vezes que acho que esse sentimento para mim não faz sentido fazer às outras pessoas, apesar Sim. de ter sofrido isso, não quer causar ou nunca quis causar essa dor uh, na, nas pessoa. outras pessoas. E então, ou seja, é isso que eu estava a te dizer da linguagem, a forma como comunicas, uhum. tudo, eu quero que toda a gente esteja cool, mas um, um cool que se possa um sentir... Um cool refletivo. Exato. Olha, o cool refletivo, yeah, cool exato. Porque imagina, neste tempo todo, eu nunca fui insultada, eu nunca recebi hate, e Isso estranho. é uma coisa que tu dizes várias vezes yeah. que te surpreendeu, que era um grande momento. Eu... hoje me surpreende. Tipo, eu nunca recebi hate, hate, hate. Estás a Podia receber aquelas mensagens muito. que era um bocado uma das reticências que eu tinha de fazer. Uh, começar o afro tipo, Ok, eu comecei no YouTube e, e o meu primeiro vídeo foi uh, as frases racistas de cotidiano foi a a E, é... bah, assim, <risos> e, e bom, é, tipo, eu não tinha know-how de vídeo não sei o mas foi exatamente. Exatamente para eu treinar e para eu ter, deixar de ter medo de me expor. Uh, sabes? E então, ok, sem medo, vai, faz e tal. E mesmo este, esse vídeo eu pensava que ia ser muito mais caótico e horrível, e não foi. E não foi. Não foi assim tão como eu pensei que ia ser, estás a ver? Okay. Pronto, e depois comecei a desenvolver, comecei a ganhar mais confiança, comecei a fazer mais outros vídeos um, e as pessoas começaram, tipo, principalmente as entrevistas, começaram a gostar muito porque não viam entrevistas com pessoas negras que elas admirassem e então comentavam muito. Eu só deixei de fazer vídeos no YouTube por causa da parte do editing, se vocês quiserem fazer, eu faço as vídeos, eu volto a fazer. Olha. É verdade que eu estou a pensar, estou a pensar em, em voltar Porque eu, eu nos vídeos eu sentia muito mais, eu gosto é de conversar assim Sim. com as pessoas Acho que traz mais uh, valor, mais uh, conteúdo do que estar só também, só chapa E as pessoas guardam ali, mas quando é que tu vais voltar a ver aquela informação? Às vezes, não é? Que... Eu sei que tenho um Instagram cheio de... Exato, tu tens mesmo guardado as coleções, ah um dia vou ver, mas depois nunca vais na verdade, quer dizer, algumas eu vou, alguns eu vou, ah, não. para me inspirar a alguma coisa, mas tipo, tem lá, acho que já há mil. No meu caso, torna-se mais uma fonte de vergonha pessoal, <risos> outra coisa. Mas eu acho que as pessoas todas devem guardar, ok, eu vou ouvir isto mais tarde, mas depois não. ainda Agora um bocadinho sobre isso. Como é que tu, qual é o diagnóstico que tu fazes agora dos estado dos mídias e do consumo de informação? Porque uhum. a verdade é essa, é que nós passamos o dia scrolling, uh, scrolling. Uhum. E, e eu, por exemplo, já já sei a importância de conteúdo long-form uhum. e gosto. Sim. Mas o meu primeiro instinto quando vejo qualquer coisa que vai ser mais trabalhosa de ler, ler. é guarda. Guarda, exato. Eu percebo, eu percebo, eu te, depois eu tinha esse conflito quando estava a fazer os textos, ok, só que isto é muito longo, mas se lê -se em dois minutos, mas tipo, tecnicamente a forma como está no Instagram parece-te muito mais longo e as pessoas só veem mais de cinco linhas, ah! tipo, meu, já ninguém leu um parágrafo. E então parece que às vezes, mas eu acho que também quando é interessante, Uh, as pessoas depois leem aquilo bem rápido e comentam logo e tal. Pronto, mas eu também tenho essa coisa, quando põe um texto sem quebras, por exemplo, eu não consigo, eu, tipo, ok, vou guardar e vou ler quando tiver mais calma, ou no metro, que estás assim, estás a ver, mais calma e não sei o quê, senão eu não consigo ler assim de uma vez. Mas é horrível, meu, nós não conseguimos ler dois parágrafos. Meu! Sentes-te é muito é, mas é bem estranho, porque depois tens o tweet a 160 caracteres, não é? Então parece que tu dizes tudo ali, tipo, ou fazes não sei quantos tweets, Sim. não é? E depois assim parece que é mais fácil de ver, porque tem quebras, não é? Sim, tem, é quebra, Mas agora aparece assim, mesmo no Facebook, se me aparecem aquelas pessoas fazendo fazem um texto, eu, assim, eu estou a ler tipo diagonal, ok, pronto, ok, foi fixe, já, yeah, já, yeah, like. <risos> Mas olha ali, bem, bem, bem, bem. O que será vai. que nós podemos fazer para, para, para combater isso? É Epá, eu não sei, porque acho que é tanta informação, e depois estás sempre a receber notificações, que subias as notificações também são naqueles pequenos caracteres. Uhum. Deve ser que uh, tipo 80, não vê, sabes, as notícias? Sim. Eu não sei quê, tipo, para tu vês como notificação e vês a notícia ali. E se leads. Interessante? clickbait, ponto tu, tu, tu clicas e tal, e depois não é nada daquilo eu fico bem chateada, quando é um título e depois não é nada daquilo que eu estava à espera então, isso deixa-me, o clickbait deixa-me muito chateada quando a notícia não tem nada a ver com o corpo da notícia, o título não tem Sim. nada a ver com o corpo da notícia, mas eu não sei como fazer, porque eu acho que é tanta informação, que acho que também só conseguimos uh, uh, absorver tanta informação se forem pequenas doses de várias informações, uhum. mas eu não sei, não sei, mesmo por exemplo, eu, eu, eu tenho bem livros pendentes para ler, mas eu já sinto dificuldade às vezes a passar a primeira página mas eu obrigo-me, tipo, ok por amor de Deus, o teu cérebro está tão tão já preso já está treinado exato, e assim, não, tenho que passar e depois pronto a segunda ainda custa, mas depois entras na, naquele sistema no ritmo, exato, no exato. Fone, é um bocadinho a obrigar-nos é, mas eu tenho que obrigar mesmo a mente, tipo meu, agora não consigo ler um livro really, tipo a sério, é assustador também, é um bocado assustador. Achas que isso achas que isso vem das redes sociais? Também, eu acho também que sim. Também mesmo só. É, é. Okay. é. É o digital, é a cena de ser digital também, eu não sei não sei bem quando é que eu alterei, mas eu lembro-me que a eu antes lia livros e livros, agora leio porque tenho que ler, por causa da temática que eu também sim. quero estar instruída para falar das temáticas, mas custa-me. Mas eu acho que também, quando nós estamos a fazer scroll, tipo, tu estás sempre a ler a informação, mesmo seja no Facebook, não sei o quê, e parece que não, o teu cérebro está, está, fica cansado também de estar a ler, ler. Está a ler, muita coisa. Ler. É muita coisa, é muita informação, mais que o cérebro consegue processar, eu acho. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. Uma das coisas que eu, que eu gosto muito que tu fazes na Mary é, uh, não sei se posso chamar isto rúbrica, mas o Notícias, ah, as notícias. O notícias para <risos> Ler, Exato. é ali uma, uma seleção de uhum. sete ou oito notícias todas as semanas Sim. Uh, que, tu, que tu selecionas e uma coisa que eu reparei é que acaba por ser, são raras as vezes que eu vejo uh, grandes nomes de comunicação social portuguesa, pois porque que será? Porque não será? há, não há, eles não dão visibilidade às nossas, sei lá, ah. imagina, eu vejo várias notícias ou sobre teatro, ou alguma pessoa negra empreendedora fez algo super fantástico, mas parece que nós não temos valor a não ser quando é para falar do tema racismo uhum. ou quando é para dizer que, sei lá, na Cova da Moura houve uma intervenção de polícias e que nós somos isto e pôr aquela imagem péssima que passa mensagens subliminares a todas as pessoas lá em casa, né? Uhum. Então... Uh, quando não tens a oportunidade de aparecer tantas vezes epá, eu, eu fiz, porque assim no, na página Afromary e Facebook eu estou sempre a partilhar essas notícias Sim. e então eu percebi que há muita gente que gosta dessas notícias, só que eu não consegui não, não sei, o meu Facebook e o meu Instagram são diferentes uh, em termos de, de conteúdo e acho que há notícias importantes para as pessoas perceberem o que é que se passa no mundo de, do mundo das pessoas negras e, então eu acho que há notícias super interessantes e fico, uau, wow, já está a isto em algum sítio, se calhar vai inspirar alguma pessoa, então acho que é preciso fazer esse recorte porque se fores nas notícias nacionais de facto ou é só porque é música e estão a falar sempre das mesmas pessoas, que têm mais sucesso, ou então é futebol é as únicas, o futebol é o desporto não é? Sim. que nós aparecemos assim com mais destaque, de resto para sermos críticos ou para, sei lá, um teatro, um evento, uhum. é muito mais difícil, ou aparece se calhar ali numa parte muito mínima do próprio jornal. Não é puxado e, tão para cima. Exato, não é tão puxado como outras, como entretenimento e Sim. o Big Brothers do mundo, <risos> percebes? se E há coisas mais importantes a acontecer no mundo e acho que é importante trazer, trazer isso. Agora passando aqui um bocadinho para o nosso terceiro pilar que é a, a democracia. Hum. Quão longe é que estamos de ter uma sociedade antirracista em Portugal? Depois de tudo o que nós falámos, acho que as evidências como, como, dizem... Só como fazer esta pergunta com uma cara séria? Não, as evidências <risos> dizem que, que, que é um longo caminho, não é? Eu acho que toda a discussão sobre isto, e mesmo as temáticas LGBT, é tudo muito embrionário aqui em Portugal, não é? E então, eu acho que temos de ter paciência. Tem que haver sempre pessoas a fazer o lobby não é? é? Tipo, sempre a, a lutar, eu, eu fiz esse caminho, mas ao mesmo tempo também sinto que eu agora estou noutra fase uhum. então estou nesta fase das de, de, de soluções uhum. económicas para a nossa comunidade, que é, eu acho que é como nós nos podemos uh, realmente... Uh, libertar uhum. de alguma forma uhum. destas, destas amarras que há das opressões que uhum. só nos permitem estar neste lugar e então eu quero que as pessoas negras cheguem a este lugar e então é isso que eu vou estar mais focada porque podemos estar aqui a falar anos e anos Sim. e parece que às vezes comecei a sentir que andamos sempre às voltas do discurso sabes? não cheguei às voltas a dizer o mesmo e eu sei, assim, até agora não aprenderam, a sério, tipo, vai ao meu afro mas começa a estudar todos os poços, meu, tá lá, é que está lá um livrezito, não é, um pequeno manual chegaste a tirar a ao, Chegaste ao ponto em que já não estás interessado em educar ninguém? Já, yeah. cheguei. Das Não está. é a minha responsabilidade educar o outro. É yeah, exato, nunca foi. Só que eu, houve uma altura que eu estava disponível e queria estar a discutir com as pessoas porque eu quero que verdadeiramente as pessoas percebam. Mas agora estou num ponto, ok, já lá está. O AfraMerry tem diferentes fases. Todos os anos foi uma diferença diferente, sabes tipo e ok, agora estou uh, I'm grown now, so Quero fazer outras coisas e estou mesmo focada nesta área de empreendedorismo e quero fazer outras coisas. E eu tenho outros interesses e também quero que as pessoas Sim. me conheçam mais do que só aquilo, eu não sou só aquilo. Sim. Apesar de muita gente só me conhecer por aquilo, mas, mas também trouxe coisas muito boas, trouxe oportunidades de, de, de trabalho Sim. boas para mim também, de várias pessoas, de várias esferas conhecerem-me e quererem a fazer Trabalhar parcerias, contigo. mesmo para o meu para o meu projeto vai um, então estás a ver, tem, tem o seu positivo, mas eu também sinto ok, eu já fiz a minha parte uhum. estás a ver, agora há outros jovens que estão a fazer também, então uhum. vão aparecer então... Até porque depois tudo isso tem um peso a nível da tua saúde mental Exato, exato, eu tipo eu não sou só isso, eu sou uma pessoa super feliz e Sim. tal, e tipo depois parece que que só estou a falar de racismo, parece que só estou a viver só isso. Eu sou uma pessoa eu sou silly, super silly. Estás a ver? E tô, eu gosto de me rir e gosto de, de, de estar com pessoas e conhecer cultura, sabes? Eu sou uma pessoa de, de, de conversas profundas eu uh, gosto de, de profundidade, de conversas e estar ali nessas introspecções, mas sobre coisas que eu não sei, eu Sim. gosto de estar sempre a aprender, sabes? Eu, eu, eu tinha apontado uma, uma frase que, que tu disseste que era a frase que querias meter na tua lápide, que era a diversidade enriquece. Exato, mas eu quero tanto que as pessoas percebam isso, sabes, em vez de estarmos aqui com separatismos, uhum. se calhar... Vamos dar um que estás a ver todos. E é verdade que, e está provado mesmo em estudos, que a diversidade das empresas consegue aumentar a produtividade economicamente, as empresas em cerca de 30% a 50%. Porquê? 50%? Há algumas empresas, porque se tu tens diversidade na tua empresa, repara, vais ter várias formas de pensar diferentes. E se tiver sempre o mesmo tipo de pessoas. Vai tudo pensar sempre da mesma forma, não é? Foi o que aconteceu com os meios de comunicação social. Exato. Se tivessem diversidade, se calhar essas pessoas iam pôr inputs que tu nunca antes tinhas pensado porque não é a tua bolha. Uhum. Estás a perceber? Sim. E então por isso é que a diversidade enriquece toda a gente, mesmo. E conseguimos essa diversidade como? Através de sistemas de cotas, por exemplo? Eu acho que o sistema de cotas seria uh, algo interessante. Só, só para abrir não... a porta? Exato. Para começar uh, a abrir a porta, a ver programas uh, de, que... Que realmente conseguem levar jovens com menos recursos para a uhum. universidade. Uhum. Começámos a trazer essa, essa malta que se fomos uhum. ver as taxas de abandono escolar isso é outra coisa. Exato, mas porque é que é o abandono escolar? Há um contexto para isso acontecer, então tentámos perceber esses contextos, porque é que isso acontece e tentámos eliminar oferecendo bolsas oferecendo uhum. meios ou ferramentas que essas pessoas possam realmente ir para a universidade porque Sim. às vezes as pessoas falam ah, mas há pessoas brancas pobres também não sei porque é que eles não trabalham, Seguém, ok, eu sei que há, mas uh, se forem as duas pessoas, a negra e a branca, fazerem o mesmo caminho, a negra vai ter muito mais obstáculos, Sim. muito mais. Isso era até uma coisa, foi uma coisa que eu ouvi numa entrevista tua que sinceramente partiu o meu coração, que é quanto mais ascendes, mais sozinha te sentes. Exato. E, é verdade. E se houver então esse, esse apoio, por exemplo, para combater o abandono escolar, bolsas para, para, para mais, portanto, crianças racializadas... É que nós podemos arranjar as alternativas, basta as instituições estarem abertas e disponíveis para combater realmente esta adversidade, através de diversidade. Boa frase, agora fica eu. <risos> combater a diversidade com diversidade. Essa, essa eu ponho numa t-shirt. Boa, olha. Para essa acaso. é uma boa também para lápis, fica essa, por mais... Exato, por mais <risos> Faz, faz o bote. Uma... Exato. Por tópicos. Exato. Mas, mas é isso, há instituições que têm capacidade financeira perfeitamente para se aliarem, porque imagina, há, existo eu, há a Paula, como estavas a dizer, porque é que elas não se aliam a nós para criarmos estas estruturas, estas bolsas, estas coisas, para realmente ajudar uh, estas, estas crianças da periferia, como costumam uhum. dizer aqui em Lisboa. Sim. Mas é sim, mas também é para os ciganos, se calhar para, para, para, para, olha, por exemplo, a casa tia que, que, que tem, sim que está com imensas dificuldades e, e apoia pessoas trans, porque uhum. é que, não é, o dinheiro não falta, falta é iniciativa, falta é proatividade, o dinheiro não falta, está lá, e às vezes até nem é usado, porque eu acho que as pessoas nem sabem como usar, mas então tragam pessoas que queiram realmente fazer coisas, que tenham essa proatividade de fazer coisas, para nós mostrarmos as formas como... Podem combater, porque nós estamos dentro dessa, dessas opções e sabemos, e estamos dentro da comunidade, e sabemos o que é que uhum. uh, podemos sugerir para pontos de melhoria. Agora, se tu vais pôr numa sala nada diversa pessoas a discutirem sobre nós, podes ter a certeza que nada vai sair dali, não é? É o falar sobre nós, o que eles acham e não sei... Não é achismos, temos de deixar de xismos Trazer pessoas concretas que possam uh, dar um input ou fazer consultadorias sobre o que é que elas sabem e como é que se podem arranjar soluções. E estarem abertas a receber essa, essa informação. Portanto, todas as instituições, contactem o Nobuy para fazermos coisas bonitas. sim senhora, diretamente para a câmera, contactem. Sim, contactem o e Não, mas eu quero. E tipo, usei também essa, esse nome, Nobuy, porque é muito. Ninguém okay, se quer dizer, let's Nós go, vamos. vamos, vamos, sim. E, e também uh, o Crioulo de Cabo Verde também usou no bem, então é no vai, vamos, vamos Não. todos. Não. Sim. Isso começou a se. Uh, a importância de termos uh, várias pessoas na sala começou -se a se notar, por exemplo, a partir do momento em que no Parlamento começamos a ter de negras. as regras. Exato. Só que por outro lado. Mas vê a guerra que foi. Para elas estarem lá. Foi horrível de uma violência. E a cobertura mediática. Não, foi uma é que... violência. Para mim, isso foi uma violência que mostrou mesmo Portugal racista ao seu máximo. Pá! E agora, e agora como, é que, como é que tu te sentes se alguém depois usa o, precisamente a presença dessas pessoas no Parlamento, como aconteceu já Sim. a semana Vou passada, passar. para dizer. Mas estas as pessoas, pessoas... exato. Portanto, não existe. Yeah, o, o racismo fica e, e, e, um, acaba quando temos pessoas negras na sala. Solve, LOL. É como toda a gente também achou que o Obama ia resolver o racismo na América. Não. <risos> tipo, ou seja, não. E então as pessoas gostam, possivelmente as que têm uma índole racista gostam de evidenciar sempre estas, estas, uh, estas pessoas. Isso. Exatamente, estas pessoas, com, por causa de um, como um caso de excepcionalidade, uhum. mas estás a falar realmente da exceção, não estás a falar da regra. Uhum. E nós queremos tornar as coisas a regra, percebe? E tipo, ah, mas o António Costa é de origem não sei o quê, a Francisca Van Duman está no não sei quê, pois eles trabalharam muito também para estar lá, não foi assim dado de bandeja, não é? Sim, é. trabalharam se calhar até o dobro. E eles são a exceção, não são a regra, Exatamente. portanto não estejam a evidenciar a exceção só para terem alguma razão que não têm. Ora, a tua, tu dizes que estás muito focada em soluções. Exato. E a, parece que a tua solução está a ser tentar uh, entrar no jogo capitalista. Sim. Como, Mas de uma forma que é, é, é, é possível. É possível usar, usar o capitalismo uh, a nosso favor. Sim. Como? Sim, uh, eu acho que uh, o que eu quero fazer também com a minha plataforma é de uma vez por todas unirmos. nos criar uma força mesmo, sabes, uhum. de comunidade de empreendedores e, e ser uma comunidade que, que não tem medo de ir atrás do dinheiro, de vender uhum. e nós temos que conseguir combater, podemos não ter todas as ferramentas e as mesmas armas, mas uhum. nós temos que, que vingar, não é? Então o nosso desenvolvimento económico é essencial. Imagina se nós conseguirmos, hum, não é imagina, as pessoas agora também estão mais abertas a apoiar certas causas. É como eu estava a dizer, as pessoas não compram já só por comprar. Se tu puseres o valor nessa causa do que, tá, do que eu estou a defender, uhum. as pessoas se calhar vão, vão proativamente. Ok, porque as pessoas perguntam, mas como é que eu posso contribuir para ser antirracista? Não é só falar, é contribuir monetariamente, é, é, é apoiar as minorias financeiramente, que é comprar os produtos, da mesma forma que às vezes nós compramos os produtos locais para, para, para apoiar os locais, uhum. porque é que então não apoiamos estas minorias? Não é? Então o conceito é mesmo esse. Então acho que é possível nos outros países todos já se, estão, já se está a fazer, sabes? E faz convenções, conferências para nós, de nós para nós, e nós também temos que começar a fazer este, estes eventos, começar a, a, a, a meter-nos mais à frente e não tão escondidos das coisas, sabes? Não é voluntário, não é? Mas às vezes, não sei. Um, às vezes há uma falta de confiança também nossa, não é? Por causa de todas, mas legítima, por causa de todas as coisas que nós passamos, não é? E, e eu percebo, e eu percebo que eu também passei essas fases, não é? Eu estava a dizer terapia, desenvolvimento pessoal, eu investi muito em mim para ser esta pessoa que eu sou agora, sabes? Teve que ser, teve que ser, se não Porque Morria na praia. Exatamente. <risos> para pegar aqui outra vez no, no meio digital, tu uhum. Uh, não és nativa digital, porque assim. só tiveste o teu primeiro telemóvel aos 17 anos, Exato. contudo, assim. eu também foi mais ou menos para essa altura, contudo, uh, moves-te muito no digital. Sim. Qual é o perigo de, e o digital domina muito, uma grande parte das nossas vidas, uhum. com estes últimos breaks do Facebook em que toda a gente se passou completamente, uhum. qual é o perigo de nós termos uh, uma empresa a gerir uma parte tão grande das nossas vidas? Qual é o poder destes gigantes digitais? Qual é o perigo disto? Não, opa, é, é super assustador, eu acho, em, em vários níveis, porque a verdade é que eles controlam várias data, várias informações Sim. nossas e tipo, às vezes, para mim começou a ser assustador quando eu comecei a perceber, quando eu ia fazer scroll, eu tinha pesquisado qualquer coisa não sei onde e começou a aparecer aquilo a vender-me, e assim, isto está a ser muito pessoal já, é. estás a ver, às vezes inclusive estar a falar com alguém, mesmo com o telemóvel, sem a net, e depois ir à neta aparecer aquele primeiro anúncio daquilo que nós estávamos a falar, e eu, ok, está-se a tornar um bocado Black Mirror, o que é que está a passar? E então, quando começas a notar essas pequenas coisas, depois não consegues não notar, não é? E então, a verdade é que eles têm tantos dados nossos para vender-nos tudo o que nós quisermos, porque acabam por conhecer às vezes mas nós do que nós mesmo estás a perceber okay. porque depois nós tens te o Google também o calendar depois tens tudo estás a ver tens a tua vida já eu uma, sem o Google morria, eu, eu não estava aqui agora porque tinha esquecido. Exato, eu também uso muito, mas depois começa a pensar, agora usamos tecnologia para a mínima coisa, já parece que já nem sabes escrever e, e depois dei-me conta no outro dia, há quanto tempo é que não pegas mesmo num, num papel e caneta, se calhar no teu trabalho porque, porque é comunicação e tal, pronto, escreves mais, Sim. mas se calhar há montes de gente, está sempre no telemóvel, há quanto tempo é que não pegas num papel e uma caneta realmente para escrever? E depois às vezes dou conta que já passa, às vezes passam-se dias. E porque eu ponho tudo no calendar, ponho tudo, sei lá, noutra aplicação, e depois na outra que serve para não sei o quê, a outra que serve não sei o quê, e eu nunca, parece que nunca mais escrevo, Sim. Eu, meu, isto está a ficar descontrolado, ou seja, quem é que está a dominar quem? Sou eu que estou a dominar a máquina ou a máquina é que me está a dominar a mim? É porque Sim. começas a fazer essa questão e depois começas a, pensar, a ver que a máquina está para dominar Realmente porque tu a vida toda ali e agora parece que não sabes viver sem... As pessoas de antes chegavam aos sítios sem maps. Agora parece que eu não consigo deslocar nem o onde é que é? Vou ver no Maps, está a subir. e parece que a nossa capacidade de pensar está tipo... Eu estive eu eu tive nessa situação hoje uh, completamente perdida a usar o Google Maps, <risos> a tentar encontrar uma paragem de autocarros E depois não encontrei porque o Google Maps não estava, não estava a funcionar bem e, de, ah, e depois funcionar. o que é que fiz? Chamei o Bolt Ai. e cheguei <risos> de... <risos> <risos> mas estás a ver, rapaz, já ontem eu estava mesmo ao lado de uma, de um, ia ter uma reunião e estava mesmo ao lado do sítio e o, o Google estava-me a dar 7 minutos e eu assim, Google, tipo, por acaso eu olhei, ah é aqui, mas, sim, bom, mas estás tão assim que não estás a ver, não estás a ver o teu redor, não estás a ver nada e então acaba por ser assustador Para não falar que nas redes sociais já é mais que sabido que há o bias, não é? Que, que que as pessoas que desenvolvem o código, lá está, falta de diversidade. Então as pessoas que desenvolvem o código já têm alguns bias que eles próprios se calhar nem percebem. Sim, está internalizado. Está internalizado. E então o favorecimento de algumas pessoas em prol de outras. Claro que pessoas brancas têm muito mais alcance uhum. e pessoas negras não têm. Há muita gente que não me conhecia e eu já tinha ido a hum. montes de entrevistas, a montes de feito montes de cenas e eu ficava, mas pronto, ok, não me conhecem. Mas, elas diziam, o Instagram não, parece que não, não te promove. Portanto, ou... tu sentiste isso pessoalmente. Sim, sim. Porque assim, eu comecei a falar muito mais de racismo. Imagina, eu tenho 8 mil e tal, para as coisas todas que eu fiz, achas que se eu fosse outro tipo de, de influenciadora, já não tinha muito mais. Eu é que não ligo mesmo aos seguidores, porque para mim tem a ver com o impacto, estás a ver que eu faço uhum. e que eu sinto que faço nas pessoas que, que, que me seguem. Mas ao mesmo tempo ficam... Hmm, eu acho que eu ponho muito mais valor e esforço em alguns conteúdos do que outros conteúdos que estão por aí. Uma que não a tem... compara. Exato, não é? Tu não queres comparar, mas depois comparas. E depois tu vês documentários no Netflix, há um que é Coded Bias, que explica exatamente. Isso. Está na minha lista de guardados. Há não. De mim, três e depois meses. é chocante, porque é que tu... e, depois as pessoas dizem, ah, pois eu não consigo ver pessoas negras na, na, no Instagram. Pois. Depois não consegues, o Instagram põe muito para baixo, o TikTok já teve esse escândalo também, o TikTok faz muito isso, para quem é a new user, só aparecem pessoas brancas, não aparecem nenhuma negra, percebes. E, e no TikTok, eu lembro-me, lembro mas no TikTok o discurso é muito, parte muito do, da parte do Black TikTok, tal sim. como já partia sim. do Black Twitter. Sim. Todas as expressões que nós usamos, usamos agora, sim. woke, cancel é. vem é tudo, tudo nosso. do Black Twitter. É a apropriação depois. E eu lembro, ah, tá, um exemplo espetacular no, no TikTok foi quando a Megan D. Stallion lançou o, o Thought Shit Exato, que toda a gente andava a dançar. E, ni e, ni e, e ninguém fez uma coreografia e depois eram todas as influenciadoras brancas a tentarem perceber Sper. o que fazer porque não sabiam de onde é que iam copiar. Sim, exatamente, porque eles fizeram uma greve, exatamente por isso. Então, se vocês não conseguirem copiar do, do Black TikTok, como é que é a vossa criatividade na realidade? Isso foi super uh, self-explanatory, tipo, ok, vocês <risos> apropriam-se muito. De, de, da nossa cultura, mas isso já é, uma, é histórico já não é, é, é toda é uma história. outra questão já é toda uma questão, mas no TikTok principalmente, mesmo a, a primeira música da Megan, aquela que toda a gente dançou na pandemia e tal foi uma, uma dançarina negra que o fez os os, os Exato foi, e, e os TikTokers brancos ap, apropriaram-se e foram eles que foram a Ellen, foram eles que foram aos canais, foram eles que fecharam com com uh, N marcas, e essa aí nunca teve reconhecimento, pois, pois é, pois é, pois é, não posso dizer que esteja surpreendida, não, mas pessoa. é, essa aí nunca teve conhecimento Esse é que foram as Elandes todas da vida, e não é injusto, não é, okay. e eles nunca puseram referência de onde é que vai, não sei o quê, por isso é que toda a gente siga esse, e eles têm milhões e milhões e milhões, mas à custa de danças apropriadas também, muitas, não é? Há alguma coisa que, que possamos fazer para combater esse, esse racial bias no algoritmo? Diversidade. <risos> Dentro de Dentro das faz. próprias empresas que estão a fazer, não é? Porque elas próprias têm, ok, o branco é que vende, então. percebes? Já tem essa, essa cultura, não é? Já vão para lá com esse tipo Sim, de. Sim, já vão com esse. Tipo, as são desenvolvidas normalmente para pessoas brancas, não é? pensadas das pessoas negras. As negras vêm por acréscimo, não é? Isso era, isso era uma coisa que a Paula tinha, que eu tinha ouvido num, num podcast que estava a ouvir da, da Paula também, da Paula Cardoso, que, que era que as pessoas nas redações uh, não pensavam no público negro, achavam que ele não estava lá. Exato, exato. Então é tudo é tudo criado, quando tu não, não ao criares o conteúdo não tens essas pessoas em mente, Exato. É por isso que tem mesmo que haver diversidade uh, em todo o sítio, de todas as formas, porque são várias pessoas a contribuir para vários tipos, uh, com vários tipos de perspectivas e pensamentos. E então, se calhar já não vai ser tão baixo se calhar já vai ser mais inclusivo. É isso que nós queremos promover quando falamos de diversidade e de representatividade e porque é que é importante. É importante para a criança lá em casa ver uma pessoa como eu na televisão, ou na revista, ou a ter sucesso, não é? como é para todas as crianças brancas que têm toda a gente como referência porque há um monte delas, não é? Eu sinto que agora já se começa a falar muito de representatividade e que a maior parte das pessoas já, já, já consegue começar a compreender o que é que pode ser uhum. nunca, nunca vermos pessoas iguais a nós, a nós. Nunca, ver, nunca vermos al alguém que se pareça connosco, uhum. em nenhuma posição. Exato. Porque a verdade é que tu sentiste isso, claro. sem dúvida alguma, sim. senão também não tinhas criado o alfomer, foi um, um, um grito. Um grito, de, sim. Foi, tu dizes foi. isso muitas vezes, que foi sim. um explodir. Eu já estava fora, precisava falar, e as pessoas começaram a me ouvir, e eu, ok, pronto, vamos falar mais, então. Estás é, a ver. é aqui um processo quase terapêutico. Não, para mim, é o que eu digo, o alfomer, para mim, foi a maior terapia que eu também podia ter feito, aliado à terapia real, não é? Mas a terapia que pôde, pôde Podia ter feito porque eu mudei desde que comecei e eu consigo ver, às vezes eu vou ver pelos antigos meus e eu fogo tu eras tão diferente aqui, sabes, cresceste tanto, os teus pensamentos agora são diferentes e não há problema nós mudarmos os nossos pensamentos, porque às vezes acho que a internet é bem fatalista mas tu disseste isto há um ano atrás e não sei o é tudo bem, tu não cresces? Não, Epá, não E não é isso que estamos precisamente não, a tentar tá, atingir. Exatamente, exatamente, e às vezes as pessoas são tão fatalistas e porque disseste e tal, ok. Olha, eu acho que não deve ter havido ninguém que não tenha feito uma piada homofóbica, racista, em toda a sua vida, não é? Eu sei que de certeza. ok que que é Vamos é todos ser presos e. Ok, eu, eu, eu, não importa. Quer dizer, importa que tu tenhas dito, mas que reconheças que disseste e agora queres mudar. Não um é? passo em frente. Sim, não é? As pessoas estarem-te a chicotear por coisas que tu disseste há 10 anos. Meu, não é? Eu há 10 anos não era uma pessoa, era uma... uma não, há 10 até com... anos esquece não, não, Até ainda estava em muitos processos transformativos. E agora o próximo passo deste processo é precisamente o no buy. Uhum. o que é que nós podemos fazer para ajudar este teu projeto a a aumentar? Como é que nós podemos ajudar o Nobuy? Sim, olha, eu comecei a fazer um crowdfunding, uh, mas uh, pronto, no, não atingiu o objetivo, mas é interessante direi, o objetivo do crowdfunding era para ajudar um bocado do investimento que eu já tinha posto, pessoal, para cobrir o, <risos> para, tipo, o investimento pessoal, porque eu acredito mesmo no, no meu projeto e então eu investi uh, mesmo com as minhas poupanças uh, no, no projeto. Mas eu quero mesmo quando eu lançar que as pessoas estejam mesmo ao meu lado. É isso que eu quero, sabes? Quero que elas estejam todas a partilhar. e Eu vou cobrar todos os meus contactos, estás a ver? Todos os meus contactos e uh, que que eu fiz durante estes três anos. Ok, agora é a hora de vocês mostrarem que são anti-racistas e que apoiam. É partilhando, estás a ver? Vou cobrar às pessoas. E não, mas tem que ser assim, não é? Eu estive em tantos sítios, conheci tantas pessoas Sim. e se as pessoas são verdadeiras naquilo que dizem de, de quererem ter uma real intenção de mudar tudo e contribuir então é nesta hora que tenho que aparecer e, e ajudar-me a, a, a dar visibilidade a, a minha, ok, à pronto. minha plataforma que é a minha mas é de todos é um bocado Ubuntu, eu sou se vocês forem então é, é um bocado essa, essa sinergia, essa dinâmica que eu quero criar É o que estavas a dizer há bocado de mais do que falar Fácil. Fazer, sim, exato, porque eu acho que muita gente fala, é muita teoria, muita coisa, mas na prática, o que é que tu estás a fazer? Porque quando tentam me atacar, eu digo sempre, então e tu? Conta-me, o que é que estás a fazer? Ah, pois, pois, então... Psst, tá? Uma coisa que se pode fazer. <risos> exato, não é? Porque as pessoas gostam muito de criticar, é aos treinadores de bancada, há imensos, há imensos. Não, não é, Quando tu estás a ver às vezes as plataformas e tu segues muitas influências e tal, tu achas sempre que aquilo é fácil e há muita gente que tem ódio gratuito e vai para lá e eu acho que devias ter dito isto e não sei o quê, então faz tu, para que é que vais a outra plataforma espelhar esse ódio que diz mais sobre ti do que sobre mim? Eu estou, eu estou numa, numa fase em que me pergunto seriamente se existe uma forma saudável de interagir nas redes sociais, Sim. porque eu vejo aquilo que tu tinhas dito do discurso andar em si, em círculo e só o discurso é que avança Sim. e as ações, então ações não. Exato. Uh, e uma troca de galhardetes e opiniões constantes. Eu não faço, eu não faço, eu, eu hum. nunca me permitia estar tipo em comentários e não sei quê. Para já, eu sou aquela pessoa que imagina as pessoas têm opiniões diferentes no comentários, eu vou logo mando-te uma mensagem de áudio para começar, e as pessoas ficam lá, uau, ela está a falar em áudio, oh, de porque é muito mais intimidante também. Estás a ver e consigo explicar. E criou explicar. uma conexão. E, e uma conexão. Um Sim, olha, por exemplo, ah, eu lembro-me quando eu fiz um post que era não vejam, É uh, foi, foi, a... esse, esse que nós ficámos a falar, e a discutir, ah pá, por um lado eu percebo, mas por um outro é violência gratuita, tipo, ok. E eu estive com o um jornalista a falar duas horas em áudio, tipo a debatermos e não sei o que, e ele chegou ao fim, ok Mariana. Eu vou pensar, eu, tu esclareceste-me, agora tenho uma perspectiva diferente e fiquei... Ok, eu <risos> estás a ver, tipo, jornalista até fiquei intimidada, Sim. tipo ok, assim super conhecido e tal e eu, ok, mas ficámos duas horas, tipo ali, bate papo, mas tipo num respeito, tranquilidade, eu assim, olha, esta é a minha perspectiva e é por causa disso, não sei o que, se calhar como pessoa branca, se calhar com privilégio e um estatuto socioeconómico maior, se calhar não, não, percebes, não percebes isso e, e, e às vezes é preciso ouvir as pessoas que realmente passam isto e porque é que isto é importante falar e tal, e chegámos a uma conclusão, ok, good, e ele continua a apoiar, estás a ver, e a seguir-me e tal e eu achei isso maravilhoso, estás a ver, eu tenho várias discussões com várias pessoas, como também tive contigo, eu gosto de ir falar mesmo, tipo, não é estamos aqui só a mandar galhardetes e tipo… E galhardetes em público, é, para é. todos verem. Exato. Que, é, que muda logo um bocadinho é assim. as dinâmicas de poder do jogo, eu acho. Exato, porque às vezes as pessoas só te querem humilhar ali, estás a ver? e eu não, não permito isso, eu vou logo falar com as pessoas, então conta-me lá uh, o que é que estás a dizer, eu vou te explicar nem não sei o quê, mas eu, eu mando logo aos eu não tenho problema as pessoas é que ficam às vezes uh, intimidadas, tipo eu mando auze respondem com um testamento e eu, porque é que não respondes Nunca porque tinha eu, pensado neste troco, isto é espetacular Não, eu acho que é a melhor forma, é por isso que eu acho que também não recebo hate, estás a ver porque eu vou logo, eu sou proactiva, vou logo falar com a pessoa Ok, mas porque é que tens esta perspectiva? Eu só gostava de perceber, não estou a julgar Mas quero perceber, tipo, genuinamente Porque Sim. às vezes eu penso, ok, se calhar eu estou bem errada Não é? é sempre aquele Sim. medo, tu estás a pôr a tua visão Mas será que eu estou bem alienada do mundo? Ou estou a pôr alguma visão muito extremista ou qualquer coisa? E eu gosto de perceber, eu gosto de perceber Perspectivas totalmente diferentes da minha Pá, porque para estarem para sempre palmadinha nas costas há ah, pé da gente, não é? mas tu só cresces é quando as pessoas te desafiam, não é no pensamento e tipo, OK, é outra perspectiva. Eu nunca tinha pensado. Talvez vou pensar. Quando diz outros, outras perspectivas dentro dos limites aceitável, no... certo? Óbvio, óbvio, óbvio. Porque sim. depois chega, sim. chega aqui um. Não ponto tipo, em... ah, não existe racismo, tipo. Amigo, não vamos conversar. Tipo... Já, já, já não estamos nessa fase do debate. Exato, Liga, sim, -te. sim, sim. sim, tem que a partir de algum nível, não é? Já sim. De, de, mas eu falo com muita gente, com muita gente. Eu, depois sinto que eu tenho bem amigos, <risos> ali virtualmente, como a ti também tinha, mas eu também depois acompanhei todas as suas coisas, quando foste ao scroll, eu disse, olha, eu gostei de te ver e tal. Estás a ver, vou acompanhando, eu vou tanto sempre atento ao que é que se está a passar, mesmo que eu não esteja a postar é porque eu estou a trabalhar agora mais no Nobuy, então, uhum. ok, não dá para estar a fazer tudo, tipo, uf, ainda tenho o meu trabalho 40 horas. Que, tipo, a maior parte das pessoas pensa E, que, e que, consegues, ok. Consigo. O próprio to you, <risos> Consigo. E dormes 4 horas todos os dias, é isso que fazes então, não é? <risos> Às vezes. Ou oh, não? Às vezes. Não todos os dias, mas às vezes. Às vezes já aconteceu. Para fechar, uh -huh. hum, há alguma coisa já que possas revelar sobre o Nobuay ou ainda estás a fechar copos? Ah, pá, já está quase. Já copos. está quase. e Estou super excited. Porque não. eu sinto que já estiveis a falar disto assim há tanto tempo que também Sim. estou aqui à espera. <risos> Sim, sabes que eu pus também o Nobuay no ali para ser um... para eu não desistir da ideia também, sabes? Porque a jornada de empreendedor... Há uma altura que tu chegas, ok, eu quero desistir disto tudo, eu não sei porque é que tive esta ideia, começas a com eu uh. síndrome do impostor, e tipo, tu, tu sabes, há tipo, altos e baixos, e eu pus ali, é um compromisso para mim. Agora tipo, as pessoas já sabem, não fazem. Exato, é mesmo isso, as pessoas já sabem, as pessoas estão a ter reuniões comigo porque estão a ouvir do meu trabalho e querem trabalhar comigo, então, ok, agora tenho que ir, ir, ir. E então o que falta é só o site, mas eu já estou, na verdade, a trabalhar, Uh, com algumas, algumas pessoas dentro a criar daquilo. a rede sim, sim, sim porque imagina na parte dos serviços de marketing eu não preciso ter propriamente um site se tu precisares de de alguma, uh, algum, algum serviço de marketing, eu, eu consigo fazer, a criação de sites, logos, coisas assim. Um, claro que eu quero também vender um bocado esta ideia mais para, para a comunidade negra perceberem uhum. a necessidade de se profissionalizarem uhum. mais e nós começamos a ter uma nova roupagem, uma nova postura, uma uhum. nova cara que nós podemos apresentar ao mundo uh, uhum. e que seja mais profissional, não é? Uhum. Mais afetiva. Sim, podemos estar mais a combater com, com o mercado atual, não é? Uhum. Então também temos que levar a nossa fasquia um bocadinho, é isso que eu quero desafiar as pessoas também, levar essa fasquia. Mas todos os serviços de marketing, por exemplo, isso já, já está disponível e já, já começa. Ok, e, portanto mas, podem entrar diretamente em contato comigo. Sim, sim, comigo ou, no, no ou bairro, no, sim. na página do NoBike, que é gerida uhum. por ti. Sim.